O que, que você acha que tem aqui dentro? Comente aí. Vamos ver. O que, que você acha que tem aqui dentro? Um presentinho da Vilma, da minha esposa. Ó, plastiquinho bolha já está do lado também. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Um ovo de Páscoa. Lauritz comentou. Uma necessaire. A Ilma, a Lima, né? O que, que você acha que tem aqui dentro? Um presentinho que eu ganhei. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir pra vocês. Ó, o que será que tem aqui dentro? O que vocês acham que tem aqui? Ó, vamos ver? Bom dia, bom dia, seja bem-vinda, olha só, seja bem-vinda, seja bem-vindo, olha só. Ganhei um pacotinho, um presente. E eu vou abrir esse presente na live de hoje. O presente que eu ganhei da minha esposa Vilma. Chegou uma encomenda aqui para mim. Toda misteriosa. E a gente vai abrir junto o presente. Quem quer saber qual foi o presente que eu ganhei, eu também estou curioso para saber. E nós vamos abrir juntos o presente, né? Um presentinho, um pacotinho aqui e tá, tal. Ela tá cheio de mistério. E não comentou comigo que presente que é esse. Mas enfim, ganhei esse presente e vamos abrir daqui a pouco. Mas antes disso, seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E aqui eu ensino você, mostro para você caminhos para você aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais e faturar dois mil reais. Fazendo massagem, fazendo reflexologia podal. Então vem pra cá. Venha participar, seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. E depois da gente abrir o presentinho também, eu vou abrir para perguntas e respostas, tá ok? Vamos abrir? Vamos abrir? O que, que você acha que tem aqui dentro? Alguém pode ter uma sugestão presente da minha esposa Vilma? Comprou lá, né? Pacote aqui, parece que veio do outro lado do mundo, né? veio da Shopping, né, comprou, tal, enfim, tá aqui. O que será que tem aqui dentro? Alguém tem uma sugestão? O que, que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Vamos lá? A tesoura aqui, vamos abrir? Vamos, lá. vamos ver? Deve ser um pé. O que você que acha que tem aqui dentro? Vamos ver, o que vocês acham que tem aqui dentro? Qual foi o presente que eu ganhei da Vilma, da minha esposa? O que você acha? O que, que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Vamos abrir, vamos abrir. O que será que tem? Cheio de mistério. Vamos ver. Abrindo aqui. O que será que tem aqui dentro? A Rosemary deve ser um pé. Será que é um pé? Vamos ver. Ó, pacote plástico já está do lado aqui. Tá aqui dentro. que Chocolate. Alô, Silene. O que será que tem aqui dentro? Um presente que eu ganhei da minha esposa. Você é? pode adivinhar? Vamos ver quem que vai acertar. Quem que vai acertar? Eu não sei. O que será que tem aqui? Será que é chocolate? Não sei. Pode ser. Será que... O que o pessoal já comentou? É um pé? Será que é um pé? Não sei. Será que é um pé? Vamos ver. Vamos abrir. Vamos abrir. O que será que tem aqui? o que, que você acha que tem aqui dentro? comente aí, vamos ver o que, que você acha que tem aqui dentro? Um presentinho da Vilma, da minha esposa ó, plastiquinho bolha já tá do lado também o que será que tem aqui dentro? vamos abrir? um ovo de páscoa Lauritz comentou Alves, um pé uma necessaire. a Ilma a Lima, né? o que, que você acha que tem aqui dentro? presentinho que eu ganhei vamos ver? vamos abrir aqui ah, vamos ver? O que será que tem? A Inês, um pé. Vamos abrir? Ó, oh, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir pra vocês. Ó, oh, o que será que tem aqui dentro? O que, que vocês acham que tem aqui? Ó, oh, vamos ver? O que será que tem aqui? Já dá pra ver ou não? O que, que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Vamos ver? Uma carteira, a Marilda comentou. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver. O que será que tem aqui dentro? Uau! Eu já vi! <risos> que legal! Olha lá, pessoal. Ó, ó, ó, o que tem aqui dentro. Ó, ó, ó, ó. Ó oh, Vamos abrir O que que tem aqui dentro O que que tem aqui dentro Aham! Ah, um pezinho Olha só que pezinho pequenininho Que legal A caixinha fica aqui Vamos abrir vamos abrir né Tá no plastiquinho aqui Um pezinho Esse pezinho de criança Vamos ver tem uma tampinha aqui... Olha só... Um pezinho... Mais um pezinho pra gente aqui, ó... tenho tantos outros pezinhos, né... Tem tantos outros pezinhos que a gente usa pra fazer aula... Ganhei um pezinho... Olha só que legal... Que bacana... Nossa... Isso que sai? é uma tampinha aqui... Não... Tá coladinha aqui em cima... Olha só que bacana... Que legal... Mais um pezinho para nossa coleção, para gente fazer aula. Vamos estrear o pezinho? Vamos? Olha o presente. Quem gostou do presente? Do meu presente. Aí, ó, ganhei um presente. Quem, quem achou legal o meu presentinho? Um pezinho, mais um pezinho para gente aqui fazer aula, para vocês. Quem gostou do pezinho? Um pezinho diferente, né? Um pezinho diferente, parece que é um pé chato, né? Pé chato, não é um pé que tem curvatura. Mas é legal, bacana, eu gostei. Quem gostou? Eu adorei. Vamos lá? Hoje eu resolvi abrir o assunto, abrir o presente, né? Já que eu ganhei o presente, falei, eu vou abrir na live, ó. Adorei. Então vamos... Esse pé é marcado? Não, ó, esse pé ele não é marcado. É um pé bem interessante, porque ele não é marcado. Em ele não sendo marcado provavelmente vai ficar até mais fácil fazer umas aulas para vocês, tá? Vai ser mais interessante, né? Aí eu posso, eu vou ver se eu consigo depois fazer alguma marca, aí eu vou fazer um teste, né, se eu marcando, se depois dá para apagar. Se eu riscar e depois dá para apagar, vai ficar bem legal, porque dá para fazer várias aulas, riscando, apagando, riscando, apagando. Essas aqui que vem com marcação, essas marcações aqui não saem, né? É original da fábrica. E essa tinta não sai, não sai de jeito nenhum. Já tentei algumas vezes, não sai. Ela é impregnada, né? E, enfim. Mas esse pezinho aqui não tem marcação nenhuma. Legal? Vamos abrir então aqui pra gente fazer trazer perguntas. É, quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida. Tem dor no final da coxa esquerda. Área da perna, né? Então vamos lá, ó. Aproveitar o pezinho. Primeira aula do pezinho. Área da perna é aqui, ó. Perna aqui e aí você pode estender até aqui assim, ó perna, você trabalha essa região, já vai te ajudar bastante. Alaíde, sou aluna do MAD, estou quase aprendendo os cinco elementos, legal, parabéns, cinco elementos é o top, é o 10. Vai te alavancar bastante os seus conhecimentos. Ah, Shirley, na parte de trás, mas tudo bem, faz a massagem aqui que vai te ajudar bastante na, na questão da perna, tá bom? Professor, posso só fazer parte do, a parte emocional? A Eliane Freitas. Então, o, o emocional, fazer só parte emocional, não. Não, tá? Ah, vou fazer só o emocional no cliente. Você não deve. Por quê? Porque o cliente, certamente, ele traz consigo dores. Ele traz consigo dores. Além da parte emocional que não está legal, certamente todo cliente que tem parte emocional bagunçadinha... A parte física também está estranha. Então, sempre começar com a parte emocional. Sempre, sempre, sempre, sempre. Desculpa, sempre começar com a parte física. Desculpa se eu falei com a parte emocional. Sempre começar o trabalho com a parte física. Para depois você avançar nas questões emocionais. Nunca fazer o emocional sem antes fazer a parte física. Vai por mim. Se fizer o contrário... Vai dar ruim, tá bom? Então não faça o errado, faça o certo. Professor, gostaria de umas dicas como conseguir trabalhar na área da reflexologia podal. Morena, você está no lugar certo. Morena, fashion, moda e beleza. Você está no lugar certo, tá? porque aqui eu ensino você a aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais e faturar dois mil reais com a reflexologia podal. Se você quer mais informações sobre como tudo isso ocorre, informações sobre novas turmas que nós teremos, na bio aqui no Instagram, você clica na bio e na bio tem lá, acho que vai aparecer para você, acho que quatro links na bio. E tem a bio de você falar com o suporte ao aluno. Manda uma mensagem para o suporte ao aluno, que a minha equipe vai te responder como você se prepara para a próxima turma. Enfim, tem muita informação lá que na bio você tem todas essas informações, tá ok? É... Rosa Lemos, oi Rosa, de Portugal, nossa, duas, duas alunas aqui de Portugal falando com a gente, Rosa Lemos também de Portugal, beijinhos para você também Rosa, minha irmã semana que vem tá aqui, estamos aqui ansiosos, né? Domingo que vem a minha irmã que mora em Portugal, estará aqui comigo aqui em Sorocaba, vai passar alguns dias aqui com a gente, faz tempo que a gente não se vê, desde ali o tempo da pandemia, né, Ela parou de viajar, não dava pra viajar, aquela loucura toda, mas agora, semana que vem, domingo, faltam oito dias para eu rever a minha irmã, faz aí uns três anos, né? uns três, quatro anos que a gente não se vê pessoalmente, vai ser muito legal, saudades. A Luciene, bom dia, professor, sou sua aluna da turma de março, estou estudando apostila e assistindo às aulas, tenho Muita dor no ciático. Qual é o ponto certo? Luciano, é o ciático aqui na solinha do pé, nesta região aqui. ó Você massageando essa regiãozinha aqui na solinha do pé, região do ciático. Massagei aqui, mas você também pode, além daqui, onde tem o tornozelo, né dos dois lados. né Tornozelo, eu gosto de falar tornozelo, que é assim que todo mundo mais conhece. Tornozelo aqui e o tornozelo do lado de fora também. Você pega abaixo do tornozelo. Faz assim, ó, ó, assim, ó, abaixo do tornozelo, faz assim. Essa massagem é assim, abaixo do tornozelo e também massageia aqui a solinha do pé. Vai te ajudar bastante, tá bem? Pessoal, quem não tá seguindo, segue aí para você aprender cada vez mais como aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais e faturar dois mil reais, tá bem? A Eliane Freitas, terapeuta. Fazer o curso do senhor só parte emocional pois a física já estou fazendo, porém, tenho dúvidas sobre a parte emocional. Então vamos lá, Eliane Freitas, provavelmente está fazendo a parte física com uma outra metodologia, com outro professor, tá? Não quero desmerecer o trabalho do outro professor, nem da, ou da outra professora, não é isso. Mas eu entendo o O MAD, que é o meu curso avançado das dores emocionais, o MAD, entenda uma coisa, ele está em cima do MDF, que é o meu curso das dores físicas. Se você coloca o meu curso MAD em cima, se, tem, se você pegar o MAD e como base do MAD ter uma outra metodologia, vai ficar um meio embaralhado para você, vai ficar um tanto confuso. Vai demorar um pouco mais para as coisas aterrizar na sua mente. É isso que eu quero dizer não desmerecendo outro curso, muito pelo contrário. Só que cada professor tem um método, ele tem uma metodologia, como ele caminha um serviço para o outro, entendeu? Diz a mesma coisa, começa uma obra, sabe uma obra, uma casa, quando começa uma casa e depois a casa não é finalizada, a casa fica parada por um mês, um ano, dois anos, aí depois resolvem concluir a casa. Aí quem vai concluir a casa não é, não é a mesma empreiteira, ou não é o mesmo pedreiro. Ou seja, a pessoa chega, tem que ter uma visão do que, ó, a parte hidráulica, o que foi feito, que tipo de cano que foi feito, que tipo de fiação foi colocada, quais são os conduítes colocados. E aí a pessoa, quando ela chega, até ela, ela se adonar de tudo isso que aconteceu na obra já, isso leva um tempo. E, eventualmente, algum erro estratégico pode acontecer. Na hora da finalização, porque a estrutura não estava do jeito que a pessoa planejou que estava. Eventualmente, os materiais colocados na fundação não são os materiais mais adequados para aquela cobertura. Entendeu? Qual é a cobertura? A parte emocional que você está me pedindo. Você está entendendo a analogia? A minha sugestão para você... Que você compreenda bem o MDF, o módulo das dores físicas, para você poder fazer o curso MAD. E como que você compreende bem o MDF? Fazendo ele. Do contrário, você pode encontrar muita dificuldade. E por que, que eu falo isso? Porque esse recado eu já dei para outras alunas. E teve aluna que entendeu o recado e fez aquilo que eu orientei. Teve aluna, teve aluno que não, eu vou arriscar. Eu vou pegar só o MAD, porque eu já tenho o curso básico, o curso é, inicial de um outro professor, de uma outra metodologia. Aí chega no MAD, não consegue fazer essa conexão das dores físicas com as dores emocionais. Aí o aluno vem, poxa professor, o senhor me alertou, mas eu tentei fazer, tá difícil fazer o MAD. Eu, aí eu falo pro aluno, lembra que eu comentei que o ideal é fazer o MDF? É, mas eu já tinha o um curso base e tal, de uma outra metodologia. Então, a outra metodologia é outra metodologia. São outros princípios, outros fundamentos, outros misturados Porque tem coisa que eu falo no MAD que eu entendo que você já viu no MDF. Então, eu não vou falar no MAD aquilo que eu já falei no MDF. Eu não vou ser repetitivo no curso avançado sobre coisas que estão tá na base. E aí quando eu vou falar alguma coisa, ó, faz isso. Isso o quê? Não sei o que é isso. E se não sei o que é isso, é aquilo que está no MDF. Aí você fica patinando. Eu não quero que você, meu aluno, que você, minha aluna, fique patinando. Tá bem? Mas é prerrogativa sua. Quando as inscrições estiverem abertas novamente, de você vir para o MDF, para o Mad ou pegar só o Mad Mas o aviso está dado. Tá bem? Eu sou muito claro com isso. A Luciene, do, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Celeste, Feliz Páscoa, prof. Obrigado, prof. E comunidade, legal, bacana, vamos lá. Adenil, Deneu, prof. Eu adoro quando o pessoal me chama de... Estou muito insegura para atender clientes com problemas emocionais, pois só tenho curso MDF. É lógico. É isso mesmo se você quer atender o cliente que está passando por crises emocionais, se você não tem a instrução emocional, é uma questão lógica, é muito claro isso, senão não faria necessidade o curso MAD, você entendeu? Por isso que é necessário ter o curso MAD, porque no curso MAD você se capacita para você trabalhar essas dores emocionais do seu cliente, tá bem? Então, Adenil, é... Conversa com a nossa equipe de suporte, manda uma mensagem para eles, se você está querendo o MAD, se você, nesse momento, se você pode, se você quer, se você deseja agora ter o curso MAD, manda uma mensagem para a equipe de suporte. Lá fala com o João Paulo, o João Marcelo, vê se é possível abrir uma vaga para você, para que você possa ter essa clareza do MAD, né? Avançar, por exemplo, cinco elementos. Está vendo? Deixa eu tirar claridade aqui. Tá vendo os cinco elementos da medicina tradicional chinesa? Eu, eu uso todo santo dia no Mad. Todo santo dia. E todo cliente precisa, já vou adiantar para vocês, tá? Todo cliente precisa que você faça. Faça a parte emocional. É indispensável, porque hoje em dia, todo mundo está passando por alguma questão emocional a ser resolvida. Ou uma boa parte, né? Se nem todo mundo, uma boa parte. Tá bom? Tudo no seu tempo. Então, se você pode, mandar uma mensagem para a equipe de suporte. Certamente, eu acho que você já falou com o João Paulo, com o Marcelo. E aí, pergunte a eles lá se é possível abrir uma vaga do MAD para você. Tá bem? A, a Luciene. É, muito obrigada, professor. Obrigado, você, Luciene. A Shirley Veiga. Dor no final da coxa, tá? Então, perna, alto, alto da perna, né? Então, vamos lá. A perna no pé. Esta região aqui, ó, é a região da perna, tá? Opa, Vou colocar bem aqui. Aqui é a região da perna. Massageando essa região aqui, ó, é a região da perna. Você pode massagear aqui e vir até aqui em cima aqui, ó. Ó, aqui e aqui, ó. Vai ajudar bastante a você, tá bom? Joia! Seguindo aqui em frente, mais perguntas. A Silvana, bom dia, professor! Fui convidada a participar de um projeto para emagrecimento para mulheres e gostaria de confirmar se trabalho nas regiões da parte digestiva, ansiedade e a linfática. Com certeza, Silvana. Primeiro parabéns, tá vendo aí? Minha aluna Silvana, tá vendo os resultados surgindo? As estratégias que eu ensino no curso, as cortesias, você se divulgando, se, sendo fiel ao método, as oportunidades começam a surgir, então as pessoas precisam saber que vocês existem. A Silvana fez o passo a passo, começou a se divulgar e aí despertou, né? o pessoal está num projeto de emagrecimento, estão querendo que ela vai trabalhar lá, parabéns. Então, você quer confirmar se deve trabalhar a região digestiva? Com certeza deve trabalhar a ansiedade muito provavelmente porque quem tem ansiedade quem, é, quem tem obesidade né tá ali ela fica ali com ansiedade é por causa da ansiedade que ela come muito ou come pouco isso, aquilo pode estar no estado depressivo também uma pergunta que você não fez tem que trabalhar a depressão? provavelmente sim, a depender da cliente lembra? É, Silvana não vai colocar todo mundo no mesmo balaio eu vou falar bem, bem simples mesmo, no jeito que vocês possam entender. A gente não deve colocar os nossos clientes, todos eles no mesmo balaio. Não é porque na, no local que você está indo, é um local específico de um projeto de pessoas, de mulheres obesas. Não é por isso que todo atendimento vai ser igual. do engano, grande engano, gigantesco engano. Ah, mas todas são obesas? o tratamento é um só. Não, não, não, não, não. Não é assim que eu ensino. O que é que eu ensino? É você estudar o seu cliente. E quando você estuda a sua cliente, você elabora para ela um protocolo específico para ela. Porque cada cliente tem uma demanda, cada cliente tem uma necessidade diferente. Num, até um determinado momento da terapia, a terapia é semelhante ou ela é igual, por exemplo, protocolo geral. Protocolo geral é para todo mundo. A cliente não tendo contraindicações, aí ó, já entra numa outra seara, né? Ela não tendo contraindicação, protocolo geral, aí sim, protocolo geral é para todo mundo. Mas e aí, ela está muito ansiosa, você faz um trabalho com ansiedade, de que jeito? Ó, lembra cinco elementos. Se ela está muito ansiosa. É porque os cinco elementos estão bagunçados. Então a sua função, Silvana, e vocês que são meus alunos, é o que Harmonizar os cinco elementos do seu cliente. A partir do momento que você harmoniza os cinco elementos do cliente, o cliente encontra nele forças, encontra entusiasmo, encontra energia para mudança de hábitos. Está vendo como a... Uma... Nossa, já mudou o assunto, é né? a mudança de hábitos. Quem é obeso, quem é obesa, todo mundo tem hábitos, né? todos nós. Eu tenho um hábito, tenho um jeito de ser o meu dia a dia, o outro tem outro jeito. Então, existe uma certa semelhança, certa semelhança das pessoas que são obesas. Tem os aspas, os mesmos hábitos ou hábitos semelhantes. Então, como é um grupo de pessoas, você pode trabalhar nesse grupo, nesse conceito de hábito, Se as, já que elas estão reunidas em grupo, quem está reunido em grupo, cria mais força para a mudança de um hábito, eventualmente um hábito não saudável, aí você começa a trabalhar esse pessoal, e aí todo mundo começa a entrar na mesma vibe, e entrando nessa mesma vibe, a tendência é da melhora do conjunto da obra, né? do conjunto das pessoas que estão nesse grupo, tá bom? Parabéns, Silvana, segue em frente e me mande notícias, tá bem? Quero saber como que está o seu projeto aí. A Shirley Veiga, penso ser uma dor muscular, pois no raio-x não aparece nada. Então, né, Shirley Veiga, acho que ela é de, ela é de Portugal, é, é assim, ó, eu costumo dizer é, de uma forma respeitosa, tá? respeitosa e não de menosprezo, mas nós que trabalhamos com a reflexologia, eu que ensino o meu método SPO, simples, prático, objetivo, eu digo assim que eu sou o terapeuta do nada. Professor, que história que é essa? Terapeuta do nada. Por quê? Foi aquilo que você falou, foi lá, fez raio-x, fez isso, fez aquilo, análise daqui, análise dali e nos exames não dá nada. Não dá nada, porque no exame não consta que tem uma lesão, mas a dor, é, a dor é real. A dor é real, mas não consta lesão. Outros exames aqui, aqui, aqui, enfim, vasculha a pessoa de cima a baixo e não encontra nada. E a dor existe. Então, eu e você, minha aluna, meu aluno, nós somos terapeutas do nada. E a gente consegue ajudar esse pessoal. E ó, muito respeito com esse nada, tá bom? Muito respeito, porque é nesse nada que a gente encontra dor. Ó, esse nada é isso aqui, ó. Porque nos, nos exames médicos, clínicos, coisa e tal, não, não se detecta o desalinhamento energético. Tá? Então vamos definir, vamos definir o nada. Vamos dar uma definição para o nada. Tá? Esse nada, o que, que é? O nada, deixa eu deixar o pezinho que eu ganhei de presente hoje aqui. O nada, o que é o nada? É a desarmonia energética. Escrevam agora. O nada é a desarmonia energética. A Silvana, professor, tem o um zumbido no ouvido, onde posso aplicar a massagem. Então vamos lá, zumbido no ouvido, debaixo do dedinho e debaixo do outro dedo aqui, ó. Tudo aqui embaixo, tudo aqui embaixo é a parte do ouvido, sinos e nariz. Legal? dor de cabeça, quem perguntou para dor de cabeça, massageia a pontinha dos dedos, tá? Todas as pontinhas, um minutinho em cada pontinha do dedo, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo, você já terá aí grandes resultados no alívio das dores. Faz isso no pé direito e depois você faz a massagem um minutinho em cada dedo no pé esquerdo. Depois você comenta aqui abaixo se você melhorou, o quanto melhorou. Isso, Eu... então, pronto! Então, bom dia para o senhor! Bom dia! Aprecio muito Todas as suas. Sim. Tenho sempre compartilhado e guardado e já usei na minha família, sabe? E em mim. Uhum. Eu não quero, assim, não uhum. vou, assim, como o senhor disse, pode fazer para outras pessoas da vizinhança, porque eu moro em uma chácara, então é meio difícil, sabe? A locomoção. Uhum. Eu tenho 83 anos, mas eu, eu desejo uhum. muito o. Aquele, aquele, pap, aquela, aquele papel grande lá, que, com o meu nome, que diz ah, que tem os dois pésas, eu marco isso, e eu queria que o senhor, como é isso. que eu faço para adquiri-lo? Porque a minha família é grande, eu tenho, Mata. agora tenho sete, oito, sete filhos, mas eu tinha oito. Tenho treze netos e está vindo a, a quarta bisneta, É uma família grande, numerosa. Então eu passo usando ah, os seus métodos que eu acho incríveis, que eu gosto muito da... da... Você já conseguiu ajudar as pessoas aí? Já, já sim. O meu genro estava... ele fez uma operação, fez um transplante de fígado. E agora ele foi bem uhum. tudo, o, o organismo dele aceitou, né? Só que ele sente muita fraqueza, uhum. já teve que tomar também... Injeções de, de ferro, devido a alguma anemia, né? E a, a pressão dele varia muito. Às vezes, sabe, é um... a vezes, baixa demais. Às vezes, uhum. só demais e é abaixar. Deixa eu te perguntar uma coisinha, Maria. Maria, você, você é... Nossa, aluna, você adquiriu Eu fui um curso. aluna sua há um mês atrás, só que eu entrei no curso, porque eu não tenho condições de pagar. Mas agora fiquei muito interessada não, nesse, no mapa e eu queria... Será, será segura, possível? Segura um pouquinho. Tá, deixa eu te explicar algumas coisas, tá bem? Algumas coisas extremamente importantes Touve. para o seu... O cliente que foi transplantado do fígado, faz quanto tempo que foi transplantado? Acho que vai, já faz uns, uns, Mais uns ou menos. sete, oito meses. Só que, no geral, ele está é, melhor, né? For, espera um pouquinho, deixa eu te orientar. É, casos assim, eu me acende a luz que você precisa ter uma atenção brutal com isso. E uma atenção tal quer dizer que é contraindicado. Se é contraindicado, para fazer a massagem, você precisa ter método, você precisa ter critério. Se você não tiver o um método, se você não tiver o critério da cautela, ao invés de ajudar, o você pode atrapalhar. Eu sei. Então o reverso. Mas... Isso. Então, você segura, deixa eu te explicar. Então, você precisa se atentar quanto a isso. Ah, mas eu quero fazer, quero fazer, tá? Então, para você fazer, ter, ter essa consciência daquilo que você pode e daquilo que você não deve fazer, essa consciência está dentro do curso. Sim. Tá bom? Lembrando uma coisa, eu não estou falando dessa forma como vendedor. Eu compreendo. Estou falando eu compreendo. dessa forma como professor. Tá? Lógico que eu tenho interesse de vender meus cursos, tenho interesse, mas eu quero te orientar que você está correndo risco em... Dá esse estímulo sem saber, sabe? É um tiro no escuro. Pode dar muito certo, mas pode estar dando muito errado. Onde eu estou acertando esse tiro? Quero que você tome essa atenção, bem? Uma outra coisa, você falou do mapa, mapa grandão e tal. O mapa, ele é material do curso. Em sendo material do curso, ele só está liberado, venda para quem é aluno, bom, são essas duas Sim. orientações, esclarecimentos que eu quero deixar para você. Sim. Bom, agora eu só queria dizer para o senhor que eu fiz a massagem nos pés dele porque ele estava, ele com dores na, na, no intestino, eu estava com medo. Fez os exames, uhum. o médico disse que ele não tem nada no intestino, que é só de origem nervosa. Daí, eu fiz uma massagem relaxante ali nos dois pés, como o senhor ensinou, fiz a massagem, porque eu tenho várias aulas gravadas suas. Então, eu usei a, fiz a massagem relaxante, e como ele tinha problema de dores nos intestinos, e eu peguei aquela parte do intestino na sola do pé, aquela parte molinha, e fiz como o senhor disse, sabe? Fiz a massagem ali e apliquei. E o porque eu tenho um poder uhum. também, eu não quero ser soberba, só estou contando uma coisa que eu ganhei de Deus um dom, de tirar as uhum. dores das pessoas com a imposição das mãos, graças a Deus eu sou tão abençoada, doutor senhor nem queira saber, eu acredito por isso eu acredito, eu dou eu, eu acredito rei. No, no, no rei e é assim que eu faço, sabe e você sabe que ele passou Namastu as Deus, dores, Deus, não Deus, teve mais as Deus, Deus, dores no, Deus, Deus, Deus, Deus, no intestino e dormiu as noites que ele não dormia usando o seu método. Parabéns. Obrigado. Eu também sou reikiano, reikiano é fantástico. Maria, adorei falar com você. Tome os devidos cuidados aí. E se você, à medida do. Se você puder, venha para o nosso. Eu vou ver. Curso, tá Eu vou ver. Então, precisa mandar uma mensagem, clicar na, na bio. A BIO aqui no Instagram e lá na BIO tem os contatos do suporte. Manda tá uma bom, mensagem para eles. Muito que eles obrigada. Orientar, que Deus o abençoe, doutor. Vida, muito obrigado. Amém. Uma feliz páscoa para o senhor e seus obrigado, familiares. Para Maria. Até, até, até também. Muita paz. Respondi várias perguntas aqui ao longo da aula de hoje, temas variados. tá? Então, para você depois assistir a gravação, tem temas variados, Falei sobre várias, pra ir sobre desarmonia energética, né? que nós terapeutas do nada, né? Que é terapeuta do nada. Porque os clientes vão, fazem exames e não dá nada. Só que a pessoa está com dor. O que é o nada? O nada é a desarmonia energética. Então, eu trabalho na harmonização energética, através da reflexologia, através da harmonização com cinco elementos, Usando a reflexologia, harmonizando o cliente desarmonizado, a dor vai embora. É assim que a gente faz, tá bom? É assim que a gente faz. E para quem ficou interessado em saber mais sobre o curso, como consegue tudo isso, todas essas façanhas, né? Manda uma mensagem para mim em porta, clicando na Bio, começa a me seguir, né? Se você não me segue, começa a me seguir. Mas na bio, aqui no meu Instagram, tem um link. Você clicou nesse link, vai abrir quatro outros links. Vai ver qual é o assunto que você quer saber. Ah, eu quero falar com a equipe do professor, quero saber sobre novas turmas, quero saber como que faz para ser aluno, quero saber quanto custa, quero saber o que tem dentro do curso quero saber o que tem de diferente nesse curso, né? Enfim, quer informação? Clica na bio, na bio tem lá os links, clicou lá, mandou mensagem, nossa equipe está sempre de prontidão, para te atender, ok? Quero que você possa ter um excelente aproveitamento da aula de hoje. Se você chegou agora, depois você assiste o replay, eu vou concluir a aula agora. Quero desejar para vocês uma feliz Páscoa, saúde e paz para você. Muita luz, discernimento, clareza e tudo aquilo que você faz. E se quiser aprender como aliviar dor física, aliviar dor emocional, quiser aí aprender a harmonizar... Campos Energético com a reflexologia podal, clica na bio e manda uma mensagem para o meu suporte. Se é isso que você quer, vem pra cá. Tchau!